Boa noite, galera! Que, que você acompanha aí a nossa web, Rádio Star, a Rádio Comunidade. Chegando mais um programa, é Realidade Falada. Hoje é com ele, Paulo César, né? Paulinho Paulinho Estradiote, grande garotinho. É isso aí. Gente, uma boa noite, vamos entrando aí, vamos compartilhando as lives aí Dando um joinha a gente, Você que tem as suas perguntas também, vamos entrando aí O pessoal da produção vai trazer pra gente Vamos entrando e vamos compartilhando aí, beleza galera? Pode entrar, vai boa, boa noite Lembrando vocês que a gente tomou todas as medidas de, de precaução aqui Paulista Jorge veio de março até aqui, né meu amigo? Oh sim, sempre o álcool bom, gel bom, aqui, gel, né? aqui. A aguinha Eu pra a gente segurar. se datar, né? Lógico. Gente, é o seguinte, vai mandando suas perguntas, volta fazendo a pergunta direta, que ele é morador do nosso bairro aqui também. Conhece a nossa população, hoje o tema vai ser educação, educação, esporte, lazer e cultura, viu, Paulinho? Sim. Beleza, então. Vamos, então, começar? Vamos, vamos começar. Vamos lá. Explica pra galera ali, de olho na bolinha, de olho na galera ali, quem que é o Paulinho Stradiotti? Meu nome é Paulo Sérgio Vioto Stradiotti, sou casado, tenho uma filha advogada e um filho com 3 anos. É... Minha idade é 51 anos, sou de um partido pré-candidato a vereador do PRTB, que é o partido de direita, conservador, que temos como nosso ícone o general Hamilton Mourão, que ele é vice-presidente da República, e sou advogado civil, criminal, trabalhista e previdenciário. Tenho uma atuação no Tribunal do Júri de Franca, sou é, membro da assistência judiciária gratuita da procuradoria geral de justiça do estado de São paulo você também atua na no sim as nomeações desde que sejam feitas né Atualmente quem faz nomeações não é mais o ah, não é, né? é, é um convênio que tem com a Procuradoria Geral da Justiça. É só para a galera entender assim, gente, entendeu? Voltando, e... pode voltar a você. Sou morador do Jardim Aeroporto desde o ano de um ano 1982, portanto fazem 38 anos. É, estou aqui desde o início. Quando aqui era tudo de terra, nem asfaltado era, né? não era asfaltado, a gente usava água de cisterna. Então você Sim. viu uma grande infraestrutura ainda para chegar aqui. Sim, uma grande transformação, uma transformação. E a política é isso, a transformação da sociedade. Ainda mais agora que nós estamos entrando praticamente em uma nova era, Isso, com certeza. O Chiquinho, eu conheci ele já há uns vinte e tantos anos. Nós estávamos na época do salão de dança do Cido. Tinha o um concurso de dança. Era muito legal. E isso precisa voltar. A galera precisa voltar a se divertir. Gente. E... Dentro do meu partido, as bandeiras que a gente defende é Deus, Pátria e Família. Legal. Venho Legal. aqui agradecer esse convite, agradecer ao Chiquinho, que fico até emocionado de reencontrar ele depois de tanto tempo, Que a gente... Estamos <risos> juntos e organizados. Com certeza. Também agradecer ao Eloy, a Nath Araújo. Pessoal da produção. Pessoal da produção, muito obrigado. Estou é, vendo aqui o grande avanço que teve de melhoria no centro comunitário. Esse centro comunitário do qual eu já fiz parte da diretoria. Na época do José Belisário, do, do Finado Arsênio. É, Você pegou toda essa galera aí. Peguei toda essa galera do passado, né? E hoje vejo que está lindo, né? está muito é... bem cuidado, graças ao Chiquinho. E ao Alemão. O Alemão, nosso, o presidente aqui do nosso centro comunitário, Isso. nós tivemos já reunido com ele e sabemos dos anseios que os centros comunitários, em geral, estão necessitando na cidade um melhor apoio. Sim, eu, é... já vamos começar já, né? Começar. Você já entrou nessa parte do Centro Comunitário, é uma coisa que mexe assim, com a galera em geral, né? Sim. Os Centros Comunitários, hoje em dia, que, que você, qual que é a sua visão? O que, que você vê de andar em bairro em bairro? O que, que você está vendo aí com relação à infraestrutura dos Centros Comunitários? Você acha que os Centros Comunitários estão parados? precisam de mais, de mais apoio? Precisa de, de ser movimentado? Precisa... Qual que é a sua visão com relação a isso? nas suas andanças aí nesses bairros aí. Olha, os centros comunitários eles é, estão sofrendo muito com a burocracia da, da prefeitura, que existe uma verba destinada a, ao apoio ao centro comunitário. Contudo, é, devido à burocracia e uma falta de uma assistência melhor, uma comunicação melhor entre a prefeitura e o centro comunitário. É, a maioria dos centros comunitários se sentem com uma dificuldade enorme de reunir os documentos e Sim. fazer a contabilidade. É muita exigência e é pouco auxílio. Então, nesse ponto, por isso é que as pessoas se afastam de, de montar de montar chapas, para tá estar administrando o centro comunitário, né? Sim, porque o que está acontecendo hoje em dia é que o próprio diretor do centro comunitário tem que tirar dinheiro do bolso. Para pagar uma água é a luz. Para pagar uma água e é a luz, sendo que tem uma verba lá na prefeitura que está inacessível. E ela está destinada. E ela está parada pelo jeito, né? Está parada pelo jeito, pelo seguinte, a... Como eu disse, é tantas entradas, tanta exigência e sem alguém da parte do poder público para auxiliar o centro comunitário. Porque o centro comunitário ele pode ser transformado em é, subprefeituras. É subprefeituras, é isso mesmo. é porque, porque a população vai chegar dentro do seu bairro e se reunir daquela comunidade para buscar os seus anseios, as suas demandas. E é através da união do, da comunidade que isso pode chegar ao benefício de todos. Legal. Paulinho, está chegando a, o Francisco Lopes, meu irmão Mazinho. Ele está lá em Santos, Guarujá. Está te mandando aqui que você é um grande membro. Tá falando aqui para você, ó, tá falando aqui nos comentários que você é um grande membro do aeroporto que você merece apoio sim é muito tempo, um abraço aí para o Mazinho e ele certamente ele se lembra da gente desde a infância, né? que eu vim aqui, aqui para o aeroporto, eu tinha 13 anos de idade e esse ano eu vou fazer 52 então eu estou aqui há muito tempo e dentro do jardim de aeroporto esse complexo do aeroporto, aeroporto 1, 2, 3, 4, Santa Bárbara, Zona Sul. Nós precisamos de um representante atuante. Não é para chegar só em época de, de eleição, não. Tem que estar conectado 24, 48 com a população e tem que ter muita firmeza e não abandonar o povo. Tem que estar com essa conexão direta. Well, Velhoi, tá entrando muita gente aí. Vamos pegar o nome da galera aí, pra gente tá falando aí, viu? Você pode falar também, viu, Paulinho? Ah, sim, o meu coordenador. John, John Leno, Leno é, tá aí. John Leno tá mandando aqui. Manda bala, Paulinho. Vai, <risos> vai que é sua que é gol. É isso aí, é bora pra frente que é gol. E vamos pra cima vamos lá, eu vou mandar um recadinho aqui ó. tá entrando muita gente, ó. o Cleber Cell que é um dos nossos patrocinadores que patrocina a nossa rádio, uhum. o Charles Henrique Francisco López, o Mazinho com o Jorge Valente, já te mandou um abraço aqui, um abraço. a Rosângela Lemes Karina Santos, a minha esposa e o John Oliveira boa noite pessoal muito então, bom. fico muito satisfeito de vocês estarem aqui acompanhando Pode chamar o pessoal para fazer pergunta para você viu? Podem papel. mandar perguntas Podem mandar comentários Nós estamos aqui para Com transparência Uma transparência que ela vai ter que permanecer Lá na frente é. e Essa permanência, essa conectividade Ela vai ter que, que ser mantida Tem que ser mantida e aberta né? E aberta, sim Isso. Porque como se diz, como pré-candidato, se futuramente você vier a ser eleito, claro que você vai abrir espaço para o povo, no seu gabinete, claro, né? Sim. Principalmente a população do Jardim do Corpo, que é onde você mora, né? Sim. E é a, e a população ter... mais carente. Vai ter... Qual Seus pensamentos, coração. Ele não tem que ser... É, o vereador, ele não tem que estar lá só na, na terça-feira, uma vez por semana, na época da... Na sessão, sessão da Câmara, tem que estar com o gabinete aberto, tem que estar recebendo as demandas da população, trabalhar para o povo, trabalhar para o povo, e tem que estar conectado com tudo que acontece. Eu tenho um canal no YouTube, o meu canal é Paulinho Estradiórdico, nós vamos ampliar esses canais. Temos uma... Na minha página também temos é, uma web rádio também, nós vamos ter um canal de conexão com a população através de podcasts, é, publicações nas mídias sociais, é, WhatsApp vai estar conectado também, e isso é o feedback que necessitamos para poder Fazer um bom trabalho. Ok. O, o Charles, o Eloy, tá chegando uma pergunta do Charles aí? Tem como que você tá escrevendo pra gente? Tem sim. Paulinho, vamos, mas vamos começar aqui? Sim, nós aqui as perguntas elaboradas pela nossa produção. Ok. Você está sentindo a vontade? está sentindo bem? Todos estão bem. Pode beber uma vinha sem é. problema. E outra coisa, você não é obrigado a responder nada. Fica o então, seu critério, a sua transparência. Você está aqui como um pré-candidato, entendeu? Ok? Fica à vontade para responder. É o, momento, é o momento de conhecer é, o É, momento agora é de conhecer as pessoas que a gente quer... Que as pessoas vão trabalhar para a população. Então quer dizer, você tem que sentir a vontade para responder direto para o público. Porque aqui já estamos já com mais de 300 pessoas vivendo. Então quer dizer, isso é muito bom para você e para a população. Saber o que você tem no seu pensamento. Para jogar para frente é, futuramente. É, a, a vontade, nós temos uma vontade política, né? Essa vontade para se realizar, se Deus quiser, um futuro trabalho. Está chegando bastante pergunta aqui. Mas eu vou começar com as perguntas da produção, claro. Uhum. Vamos lá. Assim, conta um pouquinho da sua história, se você é daqui de Franca. É, você já conseguiu. está né? tá morando lá na cidade vizinha minha. É. Eu sou natural de São Vicente. Eu sou calunga. Você é calunga? Que legal. Vim para a Franca em 1900. Conta um pouquinho, pra gente, Conta um pouquinho. É, Morava em São Paulo. Morei na Baixada do Pretório. Você Preseu. é nascido em São Paulo? Sou nascido em São Vicente. São Vicente. É, morei... nós, somos, nós somos conterrâneos então, porque eu sou de, de Santos. É, nós somos delabeiros, de então é. é isso aí, meu filho. Mas é o seguinte Quando eu saí de Santos, São Vicente, eu fui para São Paulo E lá eu passei a minha infância Morei na Água Funda, na Lapa e na Liberdade Na Liberdade eu morava num bairro oriental que fica na Praça da Sé Ali foi grande parte da minha infância e a escola que a igreja que eu frequentava, que era a igreja da Nossa Senhora da Paz, até hoje ela é uma igreja que acolhe os fundada pelo patrimônio histórico lá. É, ela acolhe os refugiados do mundo inteiro, sim, principalmente, época, só que na guerra do Vietnã era muito vietnamita. Hoje, hoje, hoje em dia, eu acho que eles acolhem até os caras da Capolândia, né? Muita gente lá. Sim, uma acolhe da Venezuela, né? Os refugiados. Aí eu vim pra Franca. Vim pra Franca em 1982 e vim morar aqui no de Aeroporto. Direto? Aeroporto. Do aeroporto. Direto? Você do aeroporto. pousou aqui? Sim. <risos> Ó, sente a vontade. Pode conversar em aberto aqui, viu? Aqui em Franca eu estudei no Ana Maria Junqueira na Vila Raios, eu estudei no Educandário Pestalozzi, Fundação Educandário Pestalozzi, onde eu fiz o curso técnico em contabilidade. Depois eu servi o exército pelo tiro de guerra, na turma de 1987. Um abraço aí a todos os atiradores TG-02013. Um abraço, galera. 1987. Ficha todo mundo aí, né? Todo mundo, hein? É, Fala assim, nossa, esse Paulinho é doido. Já faz 32 cara. anos. <risos> 32 anos. Lá eu cheguei a ser monitor. Teve algum que seguiu a profissão? Sim, vários seguiram ah, a polícia militar. né? Polícia militar. A polícia militar. A polícia militar. Nós perdemos. O exército, o exército mesmo o exército. assim não. É, o exército. Você lembra não? Teve aí não se virou até quatro. Mas é o é é seguinte, a... o tiro de guerra foi aonde eu fiz antes de ir para a faculdade. Sou formado na Faculdade de Direito de Franca é, em Direito, que são Ciências Sociais e Jurídicas. Você trabalhou nessa, nessa área faz quanto tempo mesmo? Você já mudou de área? Formado em 1900... Antes de eu trabalhar na, na área do Direito, eu fui chefe de Departamento Pessoal na Confio na Confio, eu trabalhei com o Roberto Engel. Sim. Trabalhei com o Eduardo Valizetti no Campanaro, que ele é o jurídico da prefeitura. É, trabalhei no, no departamento pessoal da Keller, uma grande indústria de calçados que tinha no passado. Essas indústrias têm que retornar. Tem que ter a diversidade econômica franca, tem até uma, tem um desenvolvimento, da tá tendo da Langerine, né? mas o grande carro-chefe nós somos a capital brasileira do calçado e nós temos que retornar nesse posto. Não pode morrer. Não pode morrer. Tem que voltar os empregos e fomentar a indústria calçadista novamente, né? as bancas de pêssego empregam muita gente, tem que ser feito alguma coisa, projetos para ela poder melhorar para eles também. Aqui mais uma pergunta da produção. É. Depois vamos voltar com relação a esse negócio das indústrias, porque muitas indústrias aqui em Franca estão indo embora. Indo embora. É. Falta de apoio, será? Falta de apoio. Falta de infraestrutura, infraestrutura falta de... É... Falta de, de é, como é, injetar. Tem que ser dado estímulos. É, incentivos é, incentivo, fiscais. incentivos fiscais, né? Que é isso aí que faz com que aumente. melhorando o emprego, vai fazer girar a roda da economia. E é isso que nós precisamos retomar urgentemente. Segundo os estudos aí, parece que são mais de 25 mil pessoas que estão no desemprego né? Com relação. É, a... é... Agora, juntando a pandemia. Né? Juntando a pandemia. Antes da pandemia eram 14 mil. 14 mil. E agora com a pandemia foram mais 11 mil empregos perdidos. E isso é. 500 empregos diretos, né? Empregos diretos. E aí faz... ainda tem político querendo fazer lockdown em Franca. Isso não pode, gente. Que é para acabar, acabar com tudo. né? Quem depende do emprego que, é o, que, o, que o povo da comunidade igual a gente. Se acontecer o um lockdown, meu amigo, nós vamos morrer de fome. Porque esses 600 reais não dá pra nada. Vamos, fazer, ah, vamos né? falar a verdade. É. é uma ajuda? É. Mas, vamos lá, né? Voltando aqui a pergunta, depois nós voltamos de novo, hein, Paulinho? Porque esse assunto é muito interessante é, e a nossa hora tá indo por lá. Uhum. Vamos lá. Você já se da a vereador, mas a, a, sem ser dessa vez ou outras vezes? E qual a sua experiência com relação à política em Franca? Eu fui candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1996 e no ano 2000. Nas duas campanhas que eu participei, foram vitoriosas o majoritário. Por quê? Quem ganhou foi o Gilmar Dominici. E... O que aconteceu? Eu não tive participação nenhuma Em nenhum cargo público até hoje é, Muito decepcionado com o PT Com a esquerda em geral Eu fui para o PSDB No PSDB Eu vi que eles são praticamente irmãos siameses do PT. Essa alternância entre PT e PSTB, PT e PSTB, é, fez com que o Brasil afundasse num buraco de corrupção. Será que confundiu, confundiu muito a cabeça do povo também com relação a Confundiu muito a cabeça do povo. É uma doutrina muito... liberalista, comunista e que prejudica né, as famílias. Prejudica as famílias, né? Então é por isso que eu fui para o partido renovador, trabalhista brasileiro, PRTB, é o único partido que não tem acesso ao fundão eleitoral. Esse fundão eleitoral que todos os outros partidos têm, eles não abriram mão em nada para ajudar a pandemia com esse dinheiro, esse dinheiro vai vir para os outros partidos, inclusive aqui em Franca, e aí o que acontece? Eles pegam esse dinheiro do fundo eleitoral e fazem a maracutaia deles. É notas falsas, notas frias, é, compras é, irregulares para encherem os próprios bolsos. E isso está errado. Isso o PRDB não aceita. Isso, legal. Vamos voltar mais uma mais uma pergunta aqui da produção. Está chegando bastante pergunta aqui dos internautas. O povo está bombando aqui. O povo quer saber. Hein? Vamos lá. Um abraço aí, Paraná Kids. Pode, pode mandar. Ao Moza Moisés, lá da Madeleira de Lei, Paraná Kids. Está tudo ligadinho aí. Uma boa noite aí, pessoal. É, gente, vamos entrando aí, vamos mandando pergunta para ele, tá chegando bastante pergunta aqui. E o homem tá, tá fiadinho, tá doido para responder, né, Paulinho? É isso aí, vamos fugir não. Vamos fugir. Aqui não. é a caneta, é pesada, a mão é pesada, é 24 48 é bola pra frente que faz gol e estamos junto e organizados. Fica em cima do muro? Não fica em cima do muro. Sempre escolhendo. Resposta concretas. concreto isso, o povo gosta disso, foi Paulinho? É isso aí. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual a, social, qual a área social você se identifica mais? Qual a área social? É, você é advogado, né? Mas sou Pode, advogar, advogado. pode responder. Mas, é... Por que, que eu não escolhi Dr. Paulo Sérgio Estradiotti? É o Paulinho Estradiotti, que é do povo. Conheço ele faz tempo por Paulinho, viu? E eu estou aqui junto com a população. A periferia é a minha casa E é por isso que Pensando nisso A minha bandeira principal Que está sendo nesse momento Talvez o, é, é o lazer O lazer Fez com que Eu retornasse à política Porque tem Toda uma população que trabalha Com eventos Que está parado Os artistas Estão parados é, Uma classe Toda a carente. classe que trabalha com eventos é, o, o, o que faz a filmagem O que faz o som O que faz a iluminação O que trabalha com a estrutura apresenta a Os apresentadores As salgadeiras As confeiteiras geral em geral Está é, tudo parado e isso é insustentável, insustentável, porque olha só, nós estamos aqui num ambiente enorme desse e nós estamos só em quatro pessoas, sendo que aqui é um, uma área que tem que ser melhor aproveitada e é da população. Que é da população, tem que ser. E pela cidade inteira, são imóveis. Que estão deixando de fazer Atender A sua função social Isso está acontecendo Em Franca Você chega Lá no clube Da Um clube que tem indo lá para o CDP Toda vez que eu vou lá na penitenciária Eu passo lá por perto Aquilo lá é da prefeitura São 16 piscinas paradas Sim, lá é verdade Né? É... Além do lazer, nós sabemos que, devido a essa pandemia, ou até antes dela, o povo está precisando de creches. Creches onde deixar as crianças para poder trabalhar. É, é. pai de família tem que trabalhar. Né? O pai de família tem que trabalhar. A mãe também. A mãe. Hoje em dia, aqui na comunidade, você sabe como que é? O pai, amanhã mãe, acorda cedo para trabalhar e tem que deixar o filho. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. E, e como que vai ser se, se o cara sai de casa cedo, já vai pagar um ônibus. Já vai pôr gasolina no carro, numa motinha. E não tem aonde largar o filho, vai ter que pagar alguém, porque se o salário mês, vai ficar zero. Vai ficar zero, não vai sobrar nada. Vai é o poder público que tem que atender. Tem que atender essa demanda, né? E nós, dentro do lazer, nós estamos pedindo a volta da espoado. Faz quatro anos que estamos sem escoada A volta do Vivo Parque Sim. Vivo Parque, pelo menos duas vezes por mês Com atendimento ao povo, de, é, cortar cabelo, é, fazer documento, tirar pressão Isso faz tempo que não tem tempo também, parou tudo, mesmo antes da pandemia já estava parado né, a volta do Vivo Parque, trazer os rodeios para a Franca de novo espaço tem espaço tem, esse Vivo Parque também pode vir para a As periferia, bairros. para os bairros porque aonde vai ter a apresentação do artista regional, o artista do bairro, da comunidade Paulinho essa parte que você falou é bem interessante. A gente está trabalhando na web rádio, o Helói sabe, a Nath sabe, que de artista que é desconhecido, que é bom aqui no nosso bairro, não, tem, não tá escrito, meu amigo. É, é. É vários agendados aí já. Sim. E tá sendo, por um lado, tá sendo bom, porque através dessa é, transmissão é, digital, está dando oportunidade para chegar a um, ponto, a um ponto mais expressivo de pessoas. Né? As pessoas ficam mais conhecidas. Ficam mais conhecidas. Então está sendo uma fase que nós isso estamos passando, mas que se Deus quiser, isso vai passar. E o artista vai aonde o povo está. E o povo quer se reunir novamente. E que, que é oportunidade, né? E oportunidade para... Os novos, os regionais da comunidade e de várias, vários segmentos, é o sertanejo, é o flashback, é o samba, é o pagode, o rock, né? tá? Rock, gente, vamos voltar o rock, gente, vamos voltar, vamos, pelo amor de Deus, voltar. né? Tem muita gente que curte o rock aí. O rock também tá meio esquecido aí, eu vi uma live, esses dias eu só vi uma live de rock. Vamos, o pessoal que canta rock, procura nós aí é que nós vamos meter rock aqui Beleza? Beleza, Nath Araúzio? Vamos aí, Aloy. Deixa o pessoal chegar aí Fala, fala aí, Paulo Deixa o pessoal vir procurar a gente ao Olha, appart. ontem eu estava numa live de rock Aí, ó, que legal E foi super bacana E vamos é, divulgar mais é, O Naldo do Brasil, que também é candidato pelo PTV Que também está carregando essa bandeira da volta do, dos rodeios ele, ele pediu uma oportunidade também para fazer, fazer um vocal de rock'n'roll. Ele é do sertanejo, mas ele é um cantor. Então Sim, tem que, legal, ter, que bacana. Tem que ter esse, esse entrelaçamento entre, as, entre a, os Estilo. estilos, né? Os estilos de música. Porque todos são importantes, todos fazem parte da cultura e todos fazem a alegria do povo. Porque isso você não analisar bem. O pessoal que trabalha no roteiro, os locutores, que tem vários aqui, pra, com certeza, tem que procurar outros lados, né? Tem que procurar outros meios para trabalhar, né? Sim, porque não, dá, tá todo mundo parado. Ontem eu estava com o Aranti, o cantor. Isso, O Aranti! O Gematos, que é meu produtor também, é... fizemos uma live semana passada com o William Alexandre. Grande William Alexandre. Olha, tá aqui, cara, vai tá cantores de primeira linha, de primeira qualidade, e não estão mais aguentando ficar parado. Entendeu? Então temos que tomar todos os cuidados, mas temos que retornar à vida, às atividades. Com certeza. O William, o William Alexandre, o Paulinho, não. vai estar aqui vai live ao vivo na UERA. Um abraço Anderson, tá vendo? Fazer é é live lá é e Tá explodindo. Tá explodindo, hein? Ó, chegando aqui, vamos fazer uma, começar a fazer as, as perguntas do internauta. Tá. Charles Henrique. Ó, uma boa pergunta. Sobre a cultura, qual é o olhar que você tem para a cultura? Qual o seu olhar para a cultura, Paulinho? A cultura, ela é essencial para a cidadania. A cultura da comunidade Ela Tem que ser Melhor aproveitada Principalmente na infância E na adolescência Então Temos que voltar é, Para a comunidade Projetos De música, de dança De teatro Capoeira né? Capoeira Capoeira é, capoeira é uma luta, né? Uma luta, uma dança raiz. Mas é uma dança raiz da nossa cultura. Vida dos escravos. Eu já fiz capoeira aqui. Aqui eu já fiz esses passos. Já fiz aula de capoeira, já fiz aula de Kung Fu, o elito Faixa Preta, o Sidney Marreto. Que, que tá, legal. Tá na nossa essa época, época né? essa entendeu? Essa galera. Então, eu estou praticamente há seis meses sedentário, né? como a maioria da população, por causa da proibição das academias. Né? Mas tem que ter, aqui na comunidade, oficina de artesanato, Sim. oficina de, de dança, balé, hip-hop, jazz, dança de salão, é, oficina de xadrez. Xadrez é um jogo que mexe muito com a mente, desenvolve a mente, a inteligência. É, a volta da, da capoeira, atividade capoeira Educação ambiental Nós temos que... É, é fundamental o cuidado com a parte ecológica e ambiental Porque nós temos que preservar esse planeta para as gerações que estão vindo né? Como eu disse, eu tenho um filho de 3 anos de idade e a minha netinha tem dois anos então é, nasceu um netinho meu agora está com 30, 40 dias 45 dias vovô fresco vou, vou. e pensa no mundo que nós vamos deixar para essa geração temos que cuidar a partir de agora e isso é, faz parte da tem que faz parte da cultura é, tem que entrar essa cultura ela tem que ser feita numa parceria com a escola uma parceria com o setor privado certo? porque se a gente ficar dependendo exclusivamente de um governo municipal inerte nós corremos o risco de ficar mais quatro anos parados. Né? Então, a cultura é muito importante de ter esse apoio uma, em ligação com a escola, uma ligação da escola com os pais. Né? É, Para ver os, é, os melhores locais de se fomentar isso daí. Trazer a cultura para a população aqui da periferia que não tem dinheiro para pagar um teatro, não tem, às vezes, como se deslocar, às vezes, não tem como ir para uma, uma apresentação musical mais. É, que é cobrada, né? Você falou de, de, de, de artesanais, né? De... Artesanato. É, artesanato. Você acha que também seria importante é, um cinema móvel? Ele está em, em cada bairro de pessoa? Sim! Seria interessante, né? Olha só! Outra Porque coisa... tem muita gente que não tem acesso. Outra coisa que aconteceu nessa pandemia: nós temos aqui perto aqui do, do aeroporto um drive-in, né? Foi a volta dos drive-ins drive shows e cinema. É. Eu já vi que está tendo até casamento em né? Está tendo até casamento. <risos> Só que aí é o seguinte, é um local pago. É um local pago. Então, é... Você sabe que naquela época do salão eu fazia filmagem, Sim. produção em vídeo, né? Eu tenho telão, tenho projetor, né? Nós temos aparelhagem de som. Então fazer é... parcerias... Com esses produtores, para tantas vezes por semana levar o... o cinema para a periferia. Lá em Delfinópolis, tem o um cinema na praça, é muito legal. É tudo gratuito e ali se reúnem as crianças, ou os jovens, ou as famílias. Né? Isso não paga custo para a prefeitura, não, né? Dá tá? tá custo. Nem mesmo a. O rodeio não dá custo porque as próprias empresas as de bebidas, né? as companhias, de bebidas, pagam os custos, entendeu? Tem que ter vontade política de fazer movimentar. Porque eles querem mostrar a marca deles e eles querem movimentar, né? Eles o querem inventar, e o tanto que... E o povo pega a marca. E o povo, o povo consome, né? Conforme for tendo essas apresentações culturais... É, fora do eixo do centro Nas periferias, nos bairros uma, Um programa bem feito Uma oficina com pessoas capacitadas né, Para trazer para essa nova geração Essa cultura Então pode ter O artesanato A dança A música O vídeo A apresentação, tudo isso Tem uma coisa que também está esquecida Que tem muita gente que Hoje em dia, todo mundo só, só lembra Círculo de Soleil. Círculo de Soleil. Ah, que espetáculo! Mas ninguém lembra do círculo, aquela loninha que ficava aqui antigamente. Aqui mesmo, aqui no campinho. Vinha um circo pequenininho. Cobrava, colocava cantor, colocava... Isso Isso tem que voltar, pode voltar até para o centro comunitário. Oficina de circo. Olha só que beleza. É uma coisa chique, não é? Aprender a ser mágico, palhaço, contorcionista é malabarista é, é equilibrista, é, é, vai, vai, é corpo. É uma oficina. É uma oficina que vai movimentar é, é. o corpo e movimentando o corpo você melhora é. o seu intelecto, né? Sua mente. O que, que você acha? Você acha legal assim? Olha, é um, um ótimo que é. professores tem aí, gente. Tem muita gente tem, espalhando. Tem que não tem, tem, estagiários, né? tem professores, Tem tem professores, tem prefeitura, ela pode reunir essa turma e, através de algum, algum incentivo, deixar que cada um apresente a sua arte, né, cada um apresente a sua arte e transmita conhecimento. É porque tem, assim, hoje em dia, professores de educação física são vários, tem muitos milhares e a maioria não, não, não segue a profissão por falta de oportunidade. Falta de oportunidade e o que está acontecendo também é que muita gente hoje fica ligada só no celular, né, e tem que movimentar o corpo, tem que movimentar. mas por, por que, que fica só no celular? Porque não tem opção. Então tem que ter opção perto do povo, o, e o povo é, é aqui, é onde que está, é na periferia, é na praça, lá na Praça Nacional da Conceição, que sempre tem. Vamos trazer também para as periferias, em geral. Legal, chegando mais uma perguntinha aqui, ó. essa pergunta do Culturo que fez com o Charles Henrique, manda um abraço para ele aí. Ô Charles Henrique, o rodeio aqui em Franca para empregos, visualização para Franca, sim, a fomentação da economia é geral, é roupa, porque hoje em dia existe uma população que são aficionados do rodeio, e que nem por isso Não é quem vive em fazenda não, não É só avisar no é, show também Não é, né? não é só avisando no show Existe uma grande parte da população Que é do chapéu correr e bota Né? E eles consomem é, é um público grande Porque vai vender o comércio Vai desde o Vendedor de pipoca lá Vai dar emprego para muita gente A venda de vestiários, assessores. acessórios, acessórios né, tudo sim, o artesanato também pode ir pra lá o artesanato, sim Sem falar e que... por que que Franca é a única cidade da região que não tem as outras cidades tem lá Rodeio Patrocínio, Rodeio Patrocínio Paulista Rodeio Patrocínio Paulista Rodeio em Estinga e o que está acontecendo agora? o que está acontecendo é que essas cidades, todas que se aproveitam da parte econômica e turística do rodeio, está vindo agora ocupar os leitos hospitalares do Covid em Franca, fazendo com que Franca, com os Ficaria. poucos leitos que tem, fica servindo essas 23 cidades, falta para a nossa própria população e vamos para o vermelho, agora vamos para o laranja né? espero que nessa... Nesse... nessa fase laranja abram as igrejas porque as igrejas não quer dizer que Deus é onisciente, onipote... onipotente e está em todo lugar mas aonde que está o refúgio espiritual da, da pessoa quando se vê num ponto mais crítico da vida é na igreja que vai buscar esse apoio e tá temos que dar apoio também à a igreja da pastora Vânia Arantes isso a casa é, de oração casa muito. de oração está sofrendo muito já tá está sofrendo texto. muito os católicos os, os católicos também não estão tendo missa não estão tendo missa já há muito tempo Fazendo a Eucaristia, na minha página vocês vão ver. Eu vou fazer meu movimento de banco à noite lá na praça. Quando eu saio do banco, tá os fiéis ajoelhados na rua. Pedindo a volta, né? Pedindo. E com as portas fechadas, a igreja. Se no transporte público Bora. pode ter, é, com todos os cuidados do distanciamento, máscara, banco, banco lavar a mão e usar álcool, por que, que as igrejas não podem? Isso. Então vamos Então você levanta a bandeira Que tem que abrir as igrejas sim. Franca pede socorro Franca pede socorro Nós temos que agir Rapidamente Porque A inércia Desses políticos que lá, que lá estão É lamentável hein? É lamentável Paulinho, depois nós voltamos nessa questão da pandemia, tá? Olha lá, o John Oliveira Manda um abraço pro John aí. Lennon! John Lennon! John Lennon! É. Um abraço, meu, meu então, irmão! ele mandou aqui pra você. O que você acha dos noobs ficarem abertos até as 22 horas só? Boa, hein? Boa, John Lennon! Boa, garotinha! Isso aí tá errado, né? Porque... a sua visão. Na minha visão, especialmente agora, nesse momento, dessa pandemia, tem que ser 24 horas. Tem que ser 24 horas Médico tem, né? Médico tem, mas então O que foi que aconteceu com a, com a verba Que chegou em Franca? A verba que chegou a Franca Ela foi grandemente Destinada ao pagamento Dos médicos Ao pagamento da folha de pagamento Dos médicos Que Não cumpriam o horário pelo qual São contratados não faziam às 12 horas. Então, se Franca está nessa situação de calamidade, é porque houve uma má gestão, era para ter sido feito desde o início, a prioridade no, no, na ampliação dos leitos de UTI com respiradores. Antecipadamente. Antecipadamente. E nos testes, testagem, para saber aonde que está tendo foco de contaminação. Um abraço, Antônio Carlos. Kiko. Manda um abraço para o Kiko. O Kiko, meu cientista analista político. Kiko. Boa noite, Kiko. Um abraço, garotinho. Um abraço. Ele está lá em Praia Grande. <risos> lá da nossa região. É. É, voltando. Voltando é o seguinte. Com a testagem, se tivesse sido aplicado desde o início, o aparelhamento dos leitos, ampliação, equipado com respirador artificial, e uma testagem massa da população, isolando aonde dava o foco, melhorando aonde está livre dessa doença, deixando o comércio com melhor condições de trabalhar, porque os donos de bares estão há seis meses parados, sem trabalhar. Sem trabalhar. E como é que faz? Perderam o emprego de carteira assinada, foram para foram fazer a... Economia informal. Trabalhar na economia informal sem registro em carteira. Aí veio e cortaram isso também. Não tem condições. Existem lugares que já estão livre dessa pandemia, dessa... desse Covid. Tem que ser flexibilizado mais. Flexibilizar mais. Deixar o povo trabalhar. O povo não vai aguentar ficar até o um ano que vem parado. Eles estão falando... Que as, as escolas, as crianças só vão poder voltar a estudar em 2021. É um absurdo. É roubar um ano das crianças. Mas, e quem está formando no terceiro ano? Não vai formar? Não vai formar é, o ensino virtual. Não, não. não, não. Videoconferência. É esse esse que... não é de qualidade. Eu tenho uma pergunta com relação isso, vai já já faz aí. O que você acha do ensino, do ensino parado? Você acha que é o ensino virtual? A criança, o aluno aprende alguma coisa? O que acontece? O governo não forneceu os equipamentos necessários. Que são é, notebooks, computadores, é, equipados com webcam, com um microfone. Isso o governo não Distribuiu. Os professores têm que se virar, então. Os professores têm que se virar ou fazer empréstimo para poder adquirir. Não teve... É... Não, os professores... E o outro lado? E o aluno? Eu, isso, é, o aluno também. Aí o aluno vai estudar através do, do celular. Tira e... atenção. Tira atenção quem é que está lá. Quem é que está lá na função pedagógica o pai ou a mãe, o pai ou a mãe, e até que ano que o pai e a mãe estudou? O pai e a mãe tem instrução? E o... Às vezes nem o pai e a mãe não estão tá aqui. Está trabalhando e aí chega em casa tá trabalhando, cansada. chega em casa cansado, a criança tem que se virar sozinha, né? Ah, não dá certo. É um avanço, pode ser que no futuro, mas olha o convívio social da criança dentro da sala de aula. É importante Inclusive para a nutrição Porque muitas, muitas crianças A refeição que tem melhor do dia É a merenda escolar Principalmente na comunidade Principalmente na comunidade mais é, Carente As creches fechadas Estão impedindo os pais de trabalhar também Tem muito é. pai que perdeu o emprego, por causa de pai. De o emprego Porque eles tinham que deixar as crianças e as crianças não têm culpa de nada, já está provado que elas não transmitem o vírus como os adultos. Não transmitem? Cientificamente. Cientificamente. Cientificamente. Então por que, que tem que ficar sem aula? Isso aí está sendo um prejuízo para todos. Isso, a evasão escolar que já havia antes da pandemia. Infelizmente, vai aumentar, porque a criança perde, o aluno perde o estímulo de frequentar a escola. Então, quanto mais prolongar, pior vai ser o estrago. Pra o Mazinho aqui lá de Santos, manda um abraço pro Mazinho aí. Ô Mazinho, é um abraço. Ele está ele tá comentando aqui, principalmente, dá para você ler aí, é. principalmente os é. professores. É, principalmente os professores que, está, que estão se virando sem suporte estão Você se... falou na secretaria É, a secretaria não forneceu o suporte tecnológico necessário E por outro lado também, meus amigos professores estão em pânico Eles estão meio relutantes em voltar a aula porque a conta que eles fazem é que numa sala de 40 alunos, cada aluno com um quatro em casa, eles estão com o pensamento que eles vão estar... Um pelo menos vai estar. Que eles vão estar expostos a 160 pessoas onde o Covid está vai... Está está na linha de frente. frente então eles vão estar na linha de frente. Na linha de frente. Igual os médicos. Igual os médicos, né? Mas então, já que eles estão voltando na linha de frente então estão com esse medo, por que que os lixeiros que estão na linha de frente, catando o nosso lixo, desde o primeiro dia, eles não estão... De segunda a sábado, né? Eles não, e eles não estão sendo contaminados. Tudo se resume a não tocar no olho, não tocar na boca, lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel, e usar máscara, quem tem a comorbidade, mas não exigir máscaras dos alunos. Porque a criança não tem condição a criança de aprender. Não transmite para a criança. Tampar daquele jeito. A criança não transmite para a criança. Tra criança não transmite para a criança. Provado cientificamente. Com certeza. Cientificamente. Pode ser que a criança pegue, pegue e passe para o pai. Aí é diferente, né? Faça uma redonda de acrílico é. Entre o professor e os alunos é, Vamos ter que alterar as estruturas é, Já está tendo uma transformação nas construções Estão tirando aqueles prédios Todos cobertos de vidro E estão fazendo janela de novo Entendeu? Não adianta se ficar trancado com blindex Com ar-condicionado Girando para todo mundo respirar o mesmo ar Então, esse legado que essa pandemia vai ficar, tem que ficar, nós temos que evitar se estamos com resfriado, evitar de sair de casa, estamos resfriados, estamos com febre, não vamos misturar com as pessoas, vamos ficar reservados tem que em que casa, seja, tem, que tem que ter consciência, tem que lavar as mãos constantemente, tem que usar o álcool em gel, né? e na medida do possível um afastamento é social né manter uma certa distância então que seja para voltar com 30% aqui está falando que a a lotação aqui é 180 pessoas 180. Né? então quer dizer que 30% nós poderíamos ter aqui cerca de 60 pessoas 60. por cada uma distância de um metro e vamos, vamos voltar gente não adianta vamos sair debaixo da cama temos que ir para a luta, temos que voltar, porque com medo de morrer, vocês estão deixando de viver? Isso. Grande Paulinho. Paulinho, chegando mais perguntas. Depois a gente volta um pouco nessa pandemia. Ó, aproveitando aí com o Mazinho já, já inventou da questão dos professores aí, ó. Uhum. Paulinho! Mazinho mais diretamente de Santos em Guarujá. Grande galerinha! Uhum. Gale. Qual é a, a sua verdade. proposta? para as entidades carentes na comunidade caso você seja eleito oh, na busca de uma, uma cadeira no legislativo as comunidades carentes, ela tem que ter voz tem que haver essa conexão entre o o vereador e a população. Esse canal tem que estar aberto direto. E os anseios e as demandas chegando mais apropriado, mais, é, mais rápido, o eleitor tendo uma, um acesso mais rápido. Mais direto com o seu representante, esse é, vai poder ter um feedback que é a vontade que o político tem e a necessidade que o carente tem. É, nessa pandemia, uma coisa que tem que ser feita melhor. É uma mobilização de uma mobilização de, de, de doações, porque tem muita gente que está em situação crítica nesse momento. Tem gente passando fome, meu tem gente passando fome. Então tem que mobilizar, tem que ter uma, uma mobilização da sociedade é, com doações, né? Mas lá no futuro, quando isso passar. A parte da população mais carente eles querem ter oportunidade. Oficinas de trabalho. É, eu fiz no passado, em 2013, 2014, quando era a época do prefeito, tinha um prefeito, o Alexandre Ferreira, ele tinha um projeto lá atrás que era ótimo: ensinava curso de pedreiro curso de pedreiro eclético, curso de pedreiro assentador, eletricista, panificador, sim. pintor... É, tudo curso técnico. Né? Tudo curso técnico que ensina a pessoa a buscar o seu, mas, seu pão, ter o seu ganho. Mas desculpa minha ignorância, Paulinho. Tudo que você está falando aí é bem acessível. Mas é... Cara, eu não tenho nada contra político, aqui não, nós não defendemos bandeiras de ninguém, né? nós damos oportunidades. Mas, voltando ao que você está falando aí se ele tinha esse projeto por que quando teve lá na, na prefeitura, por que ele colocou isso em prática? Na sua visão? Fala pra mim. Não, na, na época era em prática, né? hoje em é, dia é, não, não é, é mais. mais. Não é mais, mas ele foi, ele foi eleito pelo povo, mas isso na época dele não tinha. Não, na época dele tinha. Tinha. Nessa agora não temos. É, nessa agora. É, temos. Ah. Nem sei se ele tinha projeto. Eu sei de um projeto do atual prefeito que ele é, ia colocar um hospital de veterinário dentro da escolada do Parque Fernando Costa. Isso aí foi promessa de campanha. E cadê? Cadê o hospital Sim. veterinário? Então são promessas. Que não são cumpridas né? Isso aí tem que ser revisto para todo mundo né? Tem que ser revisto para todos Ninguém merece a reeleição Desses que estão lá Ninguém merece ser reeleito Eles deram uma grande prova De que não estão nem aí Com a população agora Durante essa crise Cada um pensando no, o seu, no seu próprio umbigo E encher o seu próprio bolso E deixando que a população se exploda. Não é assim, né, gente? Não é assim. Isso. Isso tem que mudar, Paulinho. Tá chegando mais uma pergunta aqui, ó. Renato Miranda, da Aquinho. Falou que te conhece, é? Renato! É. Boa, Boa, noite, meu... Boa noite, Renato. Boa noite, meu amigo Paulo. Qual vai ser o seu primeiro projeto intencional aqui no Jardim Aeroporto? Aqui no aeroporto, eu quero dar os parabéns. à nação aeroporto, assim, agora ele não pode falar de projeto, mas é, é a intencional, é intencional mesmo, né? vontade política é, dou os parabéns à nação do aeroporto a nação aeroporto, o time do aeroporto esporte, clube, aeroporto esporte clube que conseguiram parabéns ao prefeito que está fazendo, já está em fase de conclusão uma o centro grande esportivo. Ódio, centro esportivo né? com campos quadras é, playground tanque de areia e grama o esporte esse projeto já era antigo um projeto antigo é um e agora tá quase para sair é <risos> mas é o seguinte tem que ter mais é, áreas dessas aqui no aeroporto descobrir espaço tem. espaço área verde é cuidar de área verde de árvores que pertencem a, ao município para abrir os portões às famílias terem dentro de um espaço verde da natureza um local para piquenique um local para uma arena com apresentações, leitura de histórias para criança, teatro de arena, apresentações musicais, trilhas pela, pela natureza, campos de, de esportes, esse tipo de coisa é uma das primeiras coisas posso na cadeira do Legislativo esse pré-candidato a vereador isso que é, é morador bom. aqui do bairro, quer trazer mais é, mais lazer e mais esporte aqui para a comunidade é isso aí Paulinho Paulinho parabéns garotinho ó, ó, você não tá ficando em cima do muro não a galera tá falando aqui né? é isso você aí tá <risos> <risos> ó, mais uma pergunta aqui do John João Oliveira, é. sobre as voltas dos rodeios já falou a Roda já falou, viu garotinho? essa aí já foi ó, agora tem o um Charles aí também perguntando, mais, fazendo mais uma pergunta ó. sobre a creche, é que a gente aqui o internauta sempre varia, viu gente? então vamos fazer aqui, ó sobre as creches, conta pra nós como você pensa sobre as vagas as vagas de creche nós é, já falamos um pouco de crédito, mas é, é, é uma boa pergunta, Charles? Nós temos aqui na cidade de Franca uma quantidade absurda de imóveis pertencentes à prefeitura em que estão fechados. Vários, né? Vários, várias casas, várias. Vamos é, a minha vontade, entrando lá, é fazer esse levantamento. Qual é o endereço desses imóveis? Qual que é a... o tamanho deles? E como podemos adaptar para transformar, abrir várias creches? Várias! Nesses próprios, aproveitar esses próprios imóveis. Não precisa, não precisa ser na comunidade é que o pai sai de casa e pode levar a criança ele pode levar a criança pode ser, outro bairro, pode pode ser, ser em outro bairro pode ser em outro bairro e isso ficar mais é... acessível. acessível com mais pontos não vai precisar gastar com levantar prédios com construções com terreno, já existe já existe esses locais que estão de portas fechadas e que podem se transformar em todos os encreches com o apoio das, das faculdades né, é, que temos em Franca, apoio da, dos próprios empresários. próprio empresário que tem uma quantidade de funcionários lá, tem esse mapeamento da onde que tem um adote, adote uma creche. Adote uma creche, uma casa perto da, da onde é o local de trabalho e com uma parceria com a prefeitura, manter as crianças lá. Sim. E, e com lá, particularmente. É, Existem vários prédios aí mesmo, como você falou. Pode se montar creches e também pode montar BIM para ter. Aqui falando que está tendo muito morador de rua, hein, colega? Muito morador de aqui rua. Em Franca só tem um pop, é o, como chama? É o super, pop, pop. super pop. É super pop, né? É só, um... acho que só tem isso aqui Frank, A população aí. de rua aumentou demais. Eu estava numa dessas andanças lá pelo Parque Vicente Lebora e eu conversei com alguns desses novos moradores de rua. Eles não estavam bêbados. Eles não estavam drogados. Isso é um, uma um pessoal também que não podemos esquecer, né? A gente tem que estar sempre observando. E foi jogada na atual condição a morar na rua. E são famílias que estão morando na rua. E olha que interessante. O que, que esse morador de rua me ensinou? Ele mora na rua, só que pelo fato dele de não estar jogado nas drogas nem na no alcoolismo ele consegue fazer um trabalho o quer dizer que não foi a opção dele então? não não foi mas é que ele não tem condições tem aí o que, que ele faz para sobreviver ele ele ganha aquele líquido de passar no pretinho das rodas dos carros ah. e ele chega a pessoa tá lá no, no barzinho na mesinha falou você quer que eu passo o, Não, dá um pradinho, dá um pradinho. É. Rapaz, ele passou no pneu, ele passou no estribo, ele passou no teto, ele passou na borracha. Meu carro ficou lavado a seco. <risos> Depois ele veio aí, passou no meu sapato. Eu tava com a arantir cantor, passou na, na capa do violão e foi limpando tudo, cara. foi limpando tudo. Então eu tenho uma... Existem várias maneiras Existem várias maneiras de ajudar. Né? várias maneiras temos que ter um apoio melhor e não só fixado num local como eu disse dentro desses imóveis aí que não são poucos pode pôr um pouco para para creche um pouco para atendimento e triagem de quem não está tendo condição de teto de moradia a prefeitura tem que trabalhar pelo social tem que trabalhar e atender aos mais carentes. Vocês vão cobrar. É o que é o papel é a fiscalização, o papel do vereador é fiscalizar aonde está sendo gasto o dinheiro público igual a necessidade. E cobrar igual a necessidade. Não é só ficar colocando o nome de rua, né? Tem que trabalhar ativamente. Para fazer o quê? O que é a política? A política é transformar para melhor a vida do cidadão. Esse é o verdadeiro papel da política. Teve um vereador aí que está preocupado até com o crucifixo, né? Eu não vou falar o nome dele, não. Ele está mais preocupado com o crucifixo da, da, da prefeitura da, da onde que fazem, o, que fazem a sessão do que preocupado com a população. Para mim isso aí tem que ser mudado. Eu acho que na sua questão também, você acha que tem que, tem que ter renovação nessa, nessa prefeitura aí, nesse quadro de vereadores, essas 14 cadeiras aí? 15. 15, né? 15. Nenhum merece ser reeleito, hein? Ninguém. Renovação já. Renovação né? renova de verdade, Franca. De verdade. Vamos renovar. Aqui, ó, o Francisco Lopes falou aqui de uma época que o ambiente que na época a gente tomava banho na cachoeira. Você Sim. lembra disso? tomávamos banho na cachoeira, nos rios, passava córrego aqui no aeroporto, e isso daí se perdeu, porque não teve um acompanhamento para proteger os mananciais. Outra coisa que acabou, a água da careta, por que, que nós somos lá do, do litoral, viemos para Franca e nunca mais voltamos? Bebemos água da careta, tem que voltar água da careta, tem que voltar os pais do Clube dos Bairros, os pais do Internacional, os pais do da Centro, porque essa geração não sabe o tanto que nós curtimos, Chiquinho Hoje em dia só tem o Castelinho que, que faz os flashbacks, né? Só tem o Castelinho e, é a e a Francaninha. E a Francaninha? Parabéns meu Melcinho. Parabéns, Melcinho. Ó, mandar um abraço aqui para minha esposa Rosalba, que está assistindo. Pessoal, lá de, a minha mãe, Eunice, a Josilândia, lá de São Sebastião do Paraíso, um abraço. Um abraço. O Antônio Carlos, do PRTB, Denilson Coelho, o Emílio Siqueiroli, também pré-candidato a vereador do PRTB. O Francisco Lopes está comentando que teve muitas falências, empresas indo embora por motivo de impostos. Yes. E no distrito tem muito barracão fechado porque as empresas faliram. Se abaixar os impostos municipais para empresas e é assim, teria mais emprego. É o incentivo que nós falamos para a Por quê? Lá no Nordeste, eles dão incentivo fiscal. Aqui em Franca, nós ficamos vendo as empresas indo embora, porque não é apenas do imposto que a prefeitura vai é, arrecadar. Abaixa o imposto, cria-se o emprego e aumenta a, renda aumenta a renda dos trabalhadores que vão consumir na cidade, vai gerar outros impostos e a roda vai girar. Não precisa, Daqui, não ir. Ninguém, ir embora. Não precisa ninguém ir embora. Vai chegar, na verdade, né? Atrair novos investidores. Isso que tem que ser feito Esse incentivo fiscal Que nós precisamos é, Mudar as leis Eu Como advogado Eu tenho uma vontade Política De fazer com que A modernização Da legislação municipal Modernizar em todos os sentidos Essa proibição Proibição é... proibição de equíneos e bovinos no Parque, Fernando, Parque fosse... Fernando Costa. Parque Fernando Costa. É... Isso aí não tem lógica. Mas aí teve a vida inteira. Por, que agora, me... Por que, que agora não pode ter? Isso aí não. coisa tem. Não, alguma coisa tem. Então, gente, nós temos que ficar atentos nessa transformação que nós estamos tendo do mundo, a nossa cidade, consegue se adequar você consegue. consegue se adequar Eu acho que sim nós temos que conectar com Jair Messias Bolsonaro o nosso presidente está sofrendo não está conseguindo trazer a uh, os projetos dele para nós por quê? em 2018 ele ganhou em 2020 Permanecer os mesmos políticos corruptos e contra a população que aí estão. Chegou o momento da limpeza. Vamos limpar tudo e trocar tudo e por quem está trabalhando está a favor da população, gente. É isso que nós vamos fazer na eleição de 15 de novembro. Eu também sou a favor da renovação. Porque só que eu não tenho é, pretensão política nenhuma. Mas dou chance para quem, porque eu também quero conhecer os meus candidatos e o povo de casa também. Paulinho, vou fazer uma, uma última pergunta antes das considerações finais. Vou deixar o um espaço aberto para você, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui da produção. O Eloy que elaborou isso, vou garantir. Grande Garotinho. Olha lá. Ô Paulinho, você costuma conversar com o povo, nas comunidades, saber quais as principais reivindicações, as intenções do povo e você pretende colocar essas reivindicações em prática na sua cabeça né? sim e essas minhas andanças aí é, fora da pandemia é, o pessoal já estava já pedindo a questão da, das creches né? É, muita gente pedindo isso e muita gente pedindo a gente vê é porque você não anda só aqui no bairro, Douglas. É, você não anda só tá aqui no, no bairro, estou tudo lá. Mas aqui no bairro mesmo, a gente vê que a prefeitura não está fazendo com que os seus próprios prédios públicos sejam melhor aproveitados. E nem os espaços de esporte. Tem que dar uma melhor atenção lá na, no campo de futebol. É alambrado caindo, é portão quebrado, é muito lixo, né? tem que cuidar dos espaços, tem que dar opção para a população. A minha é, intenção, a minha vontade é justamente ter essa conexão mais próxima com a comunidade, porque nesses encontros, é, nesses encontros semanais, e na, pelas mídias sociais nós vamos ter uma conversa mais próxima então é a partir desse contato do povo aonde são tomadas são é, pleiteadas as demandas para que o representante chegue lá na Câmara e faça valer trazer essas demandas e concretizar Então vai ser através Da comunicação né? Então Ana, sobre, é, o que você tem visto Aí é o que o povo está mais reivindicando Então, atualmente É, o povo está mais reivindicando Não, atualmente o povo está Reivindicando a, a volta né, dos, a eventos. dos eventos A volta dos eventos é, Tem que Tem que ser Rápido ah, e é urgente o povo, o povo fica tudo dentro de casa, né mesmo tá e também ficar dentro de casa não quer dizer que a pessoa está livre, porque a parte psicológica vai abalando. Como eu estava dizendo, não concluí. Faz seis meses que eu não pratico atividade física. Eu sou matriculado numa academia, aonde eu paguei o um ano inteiro. Já perdi seis meses do meu pagamento, né? E você vai engordando e você vai Sedentar. sedentarismo e ficando com a mente mais deprimida, né? Porque a vitamina D, o sol, é muito importante. Tem que tomar sol todos os dias, tem que movimentar o corpo. <risos> o mazinho tá mandando. <risos> você fala lá, mazinho. mazinho. Aí, 2022, olha lá, o que ele escreveu aí? Mazinho para deputado federal, minha <risos> mãe, <risos> Meu irmão hey, é doido. Ei, Mazinho. mais um chegando aí para política. Eloy, você quer fazer uma pergunta para ele? Aproveitando o espaço aí? Que agora ele já vai tá entrar nas considerações finais vai ler algumas, algumas ideias dele, dele ali. Ele respondeu certinho, né? Ficou em cima do muro, não, né? Pauline, é o seguinte. tá ali a câmera. Seja realista, igual você foi até agora. Prova que você é da comunidade. Vou deixar aqui as considerações finais. Você tem um tempo ainda para falar. Tem seus, suas ideias aí. Eu gostaria que você falasse alguma algo mais sobre a pandemia. E pode deixar suas considerações finais. E é isso aí meu amigo, vamos lá Tá Quem com sei. você a palavra é... Pode resumir também Fica à vontade O espaço está aberto para você Como eu disse, eu sou aqui do Jardim Aeroporto Há muito tempo Várias décadas E Aqui sempre foi Uma comunidade Muito Hordeira, trabalhadora E com muitas atividades e tem muito a, a contribuir com a cidade de Franca. As comunidades da periferia em geral, elas não podem ser lembradas somente em época de campanha. Tem que ter esse contato direto entre o político e o eleitor. É isso que está faltando. E, se for analisar bem, é, isso daí é uma coisa que os políticos estão dando tiro no pé. Porque, se eles estivessem trabalhando e divulgando o seu trabalho de forma contínua, hoje eles estariam numa situação melhor. Mas o que, que aconteceu? Veio essa pandemia. Ninguém ofereceu parte do seu salário para o combate. Ninguém foi até São Paulo pedir apoio para a cidade. Franca era para ter 80 leitos hospitalares. E, no entanto, essa semana trouxeram quatro e estão discutindo de quem é a paternidade. Né? Mas agora, depois de cinco meses... O que, que ficaram fazendo lá atrás? Aonde que está? Poderiam ter feito uma parceria com as faculdades de farmácia, de medicina, de a, a parte de saúde que é de enfermagem, né? Para colocar todo mundo na linha de frente. Poderia ter feito é, pegar e ir a campo trazer o um tiro de guerra para fazer trabalhar a campo, né? Porque essa essa pandemia que trouxe para a economia uma um estilo de orçamento de guerra. Qual que é a vantagem desse orçamento de guerra que eles conseguiram? É fazer compras sem licitação. E aí o que aconteceu? Eles foram fazer correr atrás de hospital de campanha que não deu certo foi uma forma de roubar e é, arrodo todo o dinheiro eles foram atrás de é, pagar salário de médicos que não cumpriram o seu não, não cumpriram o seu horário de funcionamento de atendimento o que acontece faltou aqui em Franca desde o primeiro momento que trabalhassem com a seriedade. Porque a pandemia começou em março, ficamos uma época de boa, quando foi em abril, final de abril ocorreu a primeira morte. Passou dois dias depois, mais duas mortes, mais três, e foi virando isso daí. Porque não trabalharam no começo, a formiga, ela trabalha na seca, fazendo a cobertura, fazendo, é, pegando os mantimentos e colocando no estoque deles. Aí o que acontece? Se a formiga sabe que na época da chuva não vai ter alimento, não vão poder sair. Então quer dizer que uma formiga pensa mais no vereador aqui em Franca, porque os vereadores de Franco esconderam debaixo da cama e não fizeram nada aí, garotinho. Então, isso tem que mudar. Franca, muda de verdade. Franca, pede socorro. E tamo junto. É 24h48. Essa conectividade vai continuar. E vamos pra cima. É bola, isso aí. Bola pra... O quê? Bola, bola, bola pra frente com mais gol É, o Johnny que falou aqui. Esperam. Manda, manda os seus. Manda os abraços aí pra galera. Então, aí. Aqui no, nos abraços. Tava vendo aqui, teve mais pessoas que mandaram aqui e a gente não, eu não tinha visto. O pessoal depois foi com live, é, você não mandou, é. mais, né? Aqui eu acho que sumiu do meu celular. Você consegue pôr pra mim? Conecta aqui para ele é o Eloy. aí o nosso assistente é. do palco. É. Diretor Eloy. Grande é. garotinho. Um abraço, Nath Eloy. Matchara hoje tá né? ali. Ah, tá Lembrando vocês que sábado, quarta-feira, tem um grande flashback aí, viu? Vai ter três surpresas pra vocês aí no flashback, viu? É, DJ Chiquinho, na área, DJ Sucesso e três convidados especiais aí, viu Eloy? Vamos lá, Paulinho! Um abraço aí ao Jorge, Francisco Lopes. Mazinho, John Lennon, a minha mãe Eunice, a minha esposa Rosalva, a minha filha Pâmela, meu gerro, o Caio, a todo o pessoal do PRTB, todos os pré-candidatos do PRTB, ao Quivo, meu cientista, a Cris, que é a apresentadora lá do jornal da. Da 105. E a todos do Jardim Aeroporto, todos da Zona Sul. Tem aqui o Clever Cell, está então te mandando um abraço. Kleber! Um abraço, Cleber Charles, Charles Henrique. Charles Henrique, Danilo, Danilo Roque, Ronaldo hum. Antônio. Um abraço, pessoal. E a Karina Santos, John Leno já falei, né? Sim. Renato Miranda. É isso aí, Jorge. É isso aí. E franca de uma maneira geral. É, nós, andamos, pelas andanças lá do, do Leporácio, o pessoal do Leporácio sente é falta de um UPA um lá também, 24 horas. Essa reivindicação chegou e. O Leporácio é muito grande, né? Não vai. Tem tudo. Tem tudo né? Não vai a maior população de franca. Maior população é lá. Aqui é a segunda. Nós estamos aqui na segunda maior população, tem que melhorar a saúde, ampliar o atendimento, buscar mais especialidades, né, porque a parte da saúde também é super importante. O Kleber tá te mandando sucesso, o Flávio aí tá te mandando sucesso, garotinho. Oh, muito obrigado, Celso, muito obrigado. Flávio, também. Flávio, tamo junto, hein? Então galtinho, deixa suas considerações finais aí. E bola pra frente, né? Igual você fala. Bola pra frente que faz gol. Tamo junto e organizado. O artista vai onde o povo está. E é aqui é 24 por 48. A mão é pesada, a caneta é firme. E vamos pra cima. Isso aí, né, Só isso mesmo? É só isso mesmo. Agora eu vou ficar mais ligado no flashback. Que a gente gosta muito. Quarta-feira tem flashback. Quarta-feira tem DJ chiquinho. DJ Chiquinho DJ Sucesso. Vai ter três convidados aqui que eu não posso falar agora. E você conhece os três? É, da nossa época. É, da nossa <risos> época. <Esses> os <risos> caras vão arrebentar aqui, hein? Um abraço, pode! Um abraço, Daniel! Cidro! Um abraço, Cidro Star Music! É, Star Music! Ó, você sabia que é Star Music? O, Mar o Marquinho lá do Simão, ele era de qual Qual grupo? O Marquinho do Local Boys, ele vai vir, tá aqui, Local vai, Local vai, tá, vai tá aqui logo, vai estar tá aqui. O Marquinho do Local Boys vai estar aqui, é você surpresa. Era Eu era do Local Boys também. Local Boys também. O Jequinho. O Jequinho era dos travessos. Não, os ah, policiais. Os policiais. <risos> Ó, lembrando você, gente. Vou deixar só passar um belozinho na boca de vocês. ó. Vai ter um programa aí. Ó. Local Boys, garotos, travessos, frente a frente. Isso nunca aconteceu, cara. Vai ser convidados especiais. É, vai ser vai bombar. É, Os Duelos, os duelos. Será oh, é bom demais. Paulinho, muito obrigado pela sua presença aí. Que Deus abençoe a sua campanha aí. Que te fortaleça cada dia mais. Lute pelo povo, que o povo precisa, o povo é carente. Nós precisamos de tudo aqui. Porque eu vivi aqui nesse, nesse bairro aqui há mais de 30 anos. Você sabe disso, gente que se conhece há muito tempo. Lute pelo povo. Não esqueça do povo. Mesmo que você foi eleito ou não, eu sei que você levanta uma bandeira. E você não pode deixar isso cair. Então, eu, eu, te, eu particularmente, Francisco Chiquinho, eu te agradeço a presença de você ter vindo aqui. E sei que muita gente está assistindo aqui. Que o um negócio bombou. Vamos ver depois quanto que deu aí. E é o seguinte, garoto, um abraço, fica com Deus, toda a sua família aí e lute pelo povo, que a comunidade precisa. Paulinho Estradiote não tem medo de nada. Amém? Fico agradecido e honrado pelas suas palavras e não podemos ficar mais na encolha. Vamos para cima. É isso aí, galera. Realidade falada aqui com o Paulinho Estradiote, garoto. É isso aí, gente. Chegamos ao final do programa. Lembrando para vocês que hoje foi uma edição extraordinária na segunda-feira, mas nós vamos voltar, viu? Nós vamos voltar aí nas terças e na quinta. Beleza, garotinho? É isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais. Web Hackstar, a rádio da comunidade. Programa Retrato falar, Retrato falado não, Realidade falada, garotinho. É. Valeu, Paulinho. Um abraço. Fiquem todos com Deus e bola para frente, né? É que faz é isso aí, até mais, tchau!